Olá, desbravadores. Meu nome é Luciano Souza. Eu sou o desbravador Katsara e hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho das gravações de Arrow que tá rolando agora aqui em Downtown Vancouver. Eu vim pra cá correndo, uh, só que estão gravando no mesmo lugar que já gravaram Once Upon a Time tipo, na, aqui na Galeria de Arte. Vou mostrar pra vocês já consigo ver daqui. Estava ali acompanhando as gravações misteriosas, que a gente não sabe se é de Arrow ou de Death Note. E olha quem eu vejo. E aí, pessoal? Tranquilo? Estava vindo para a aula, começa uma, agora já são duas. Foi uma hora parada aqui vendo as gravações, tentando descobrir, mas até agora nada. Tá difícil? Tá difícil. Os produtores estão tentando despistar a gente. Um fala que é Arrow, outro fala que é Death Note. Já me falaram que pode ser Mr. Robot também. E eu não conheço nenhuma das duas. Coitado, perdidão. É isso aí, gente. Valeu. Confirmado, é o Death Note, deu pra ver o kit não. Ele tava de capuz Mas deu pra ver quem era Agora eles estão saindo pra almoçar E eu acho que eu vou me meter aí De penetra também, que tal Bem, eu não sei Mas o Gabriel tá indo lá, gente Até mais, gente, tchau você O negócio falhou Bota agora o negocinho do GTA Agora se fodeu